E aí pessoal, World 0 na área, beleza galera? Seguinte, mano, hoje trazendo mais uma gameplay de Critical Ops de fundo Enquanto eu falo um pouco sobre o jogo que na minha opinião e o que eu tenho visto É que hoje é o melhor jogo de FPS para competitivo, exatamente Se você quer atuar aí no mundo de esportes e ser um atleta é, recomendo que você tenha foco nesse jogo, passe a jogá-lo Então eu vou falar um pouco sobre o que é o eSports primeiramente né? Fazer uma introdução rápida apenas para leigos Tipo assim, o e-sports é nada mais nada menos do que é, um esporte eletrônico, exatamente Por isso que é o eSports, esporte e o, e o e de eletrônico Porque nada mais nada menos é do que você trazer toda essa atmosfera de competição para um jogo, então os jogos hoje em dia são muito lucrativos, principalmente quando ele é um esporte, um jogo de esporte competitivo. É, tem pessoas que ganham a vida, literalmente, fazendo isso, jogando jogo, sendo competitivo, tendo um time, entendeu? E ganhando campeonatos, tendo patrocinadores. Um exemplo aí de youtuber, acredito que todo mundo conheça, é o Zigueira. O Zigueira que ele tava na Black Dragons, agora passou para outra. E ele é um atleta de... Raybon Six, exatamente, então assim, eles chegaram aí pro Mundial, entendeu, e foram semi, é, semifinalistas, né, ficaram em segundo lugar, quase ganharam o Mundial, então assim, é, hoje em dia, de uns 4 anos pra cá, se tornou um negócio muito lucrativo, então quem joga LOL, quem joga esses jogos, e se dá bem, você pode entrar um, é, num time for, ou formar um time e daí você participar de campeonatos né, inscrevendo-se nos campeonatos que geralmente tem um custo entretanto se você tem alguns patrocinadores esses patrocinadores acabam cobrindo esse custo então esse é o mundo do eSports, e aí agora temos o eSports Mobile, que é tudo isso porém no seu dispositivo. E por que o Critical Ops hoje é o melhor jogo é, competitivo para Android Mobile no geral? Primeiramente, ele pegou uma fórmula já de sucesso, que é o Counter-Strike. Counter-Strike desde os anos 2000 até hoje é muito popular, galera. Nenhum jogo se mantém tão firme quanto o Counter-Strike. E olha que eu já joguei muitos jogos, não somente de FPS. Já joguei MMORPG, jogo de corrida e etc. E assim, tudo tem sua época, mas o Counter-Strike é um fenômeno. Tão grande que se mantém vivo por anos e anos e a comunidade do Counter-Strike só aumenta. Os desenvolvedores do Critical Ops entenderam isso e criaram um jogo com similaridades, claras similaridades, para o dispositivo mobile. E esse jogo, é, de dois anos para cá, ganhou tal popularidade que qualquer pessoa que grave, que jogue bem, é... Critical Ops tem um número de... Tem uma reputação muito grande dentro da comunidade mobile Porque realmente é um jogo que cativa Porque ele já traz a fórmula do Counter Strike Quem não gosta de Counter Strike, pelo amor de Deus Então assim, dentro desse leque dos mobiles Existem alguns jogos de FPS Vou citar o Bullet Force, o Modern Combat 5 e o, o Critical Ops são os três maiores é o é o top rank né é, porém o Modern Combat 5 é, começou a entrar no mundo do esportes há pouco tempo então ainda está tendo muitas adaptações ele não foi um jogo construído para o esportes e sim o jogo está sendo adaptado por isso tem os seus percalços Bullet Force é um grande jogo porém ainda está sem objetividade então, ainda não é possível fazer um campeonato de Bullet Force hoje em dia, porque ele não tem. A, as, os modos de jogo que tem são individuais, por exemplo, Gun Game é individual, é, Team Deathmatch, por mais que seja equipe, não tem, uma, não tem a possibilidade de criar um squad, você pode criar uma custom room e também é mais voltado para o individual. Entendeu? Não tem ranqueamento. Entendeu? O Critical Ops recentemente inseriu o ranqueamento, as partidas ranqueadas, justamente por causa disso para pegar forte no, no esportes. O Modern Combat 5 tem um ranqueamento que são as ligas, né, e só eles saberem aproveitar também isso. Mas, assim, hoje o jogo que mais tem notoriedade em competição em esporte mobile é o Critical Ops, entendeu? É, os desenvolvedores conseguiram, obviamente, investidores, é, pessoas que é, quisessem levar o jogo adiante, porque você sozinho, você não consegue muita coisa, você precisa de ter investidores, pessoas que acreditam na sua ideia, Comprem a sua ideia de, de, de certa maneira, entendeu? E te ajude a levar adiante. Então, o Critical Ops conseguiu isso. E ele está se focando somente nos mobiles. Ele é cross-plataform e hoje tem a versão PC também, porém a versão PC está sendo descontinuada para o desagrado de muitos, claro. Mas é, na questão eles estão querendo... É deixar o jogo somente é, para mobiles, né? Porque é o foco, porque no PC você já tem o controle Strike E é muito difícil você bater de frente com um, um jogo que é monopólio controle Strike, entendeu? Então eles entenderam isso e falaram Não, vamos para o nosso nicho Que ali a gente está numa zona de conforto melhor Pode investir muito mais na minha opinião, foi isso que eles fizeram, por isso que eles estão descontinuando a versão PC. Claro que você vai poder jogar por um bom tempo ainda, até que ela fique totalmente offline. Mas assim, se você quer ser um atleta, é, é, futuramente pode até ganhar dinheiro com isso, invista nesse jogo, tá? Esse jogo que é um jogo muito bom, tem uma, car uma característica muito boa. É do agrado de muitos e tem uma fluidez impecável. Por exemplo, eu jogo no Moto G4 Plus e ele está com a fluidez impecável. Se você jogar no Moto G5 ou no celular superior, vai ser mais fluido ainda. Ou seja, você não, ele não requer... É, tanto desempenho assim, é tanto que ele ficou popular no PC, mas é, nos PCs que não tem é, tanta potência, Uma, mas no pessoal que não tem é, condição de comprar um PC Gamer, investir 4 ou 5 mil reais num PC Gamer, se você tem um notebook parado lá, você instala e consegue jogar Critical Ops, entendeu? Então o Critical Ops é, veio com a proposta no PC a princípio de ser um Counter-Strike de baixo custo. Então isso abrangeu todo mundo que não podia jogar Counter-Strike pode jogar Critical Ops. entendeu? E nos mobiles também. Não requer muito desempenho do seu, do seu aparelho, porém vai te trazer uma experiência sensacional, galera. Então por isso que, na minha opinião, hoje o Critical Ops é o melhor jogo para competitivo é o melhor cotado para o eSports Mobile. Se você quer ser um atleta e não tem condição de investir num PC, 5 mil, sete mil até 20 mil reais num PC gamer, invista aí num celular intermediário, baixa o Critical Ops que é 0,800, você não gasta nada e você vai conseguir ter destaque você vai conseguir montar seu time, é, ganhar alguns patrocinadores dependendo da sua divulgação e aí participar de torneios e começar a ganhar dinheiro com isso. Então é muito interessante e claramente mais, quanto mais pessoas eu puder estar tá, é, incentivando a ser um atleta, um, esporte, um atleta mobile, eu estarei porque é uma coisa que está em alta e é muito louco. É muito louco, eu gosto de ver bastante campeonato, por exemplo, de Raybon Six, que é um jogo que eu gosto pra caramba também. Então eu vejo o campeonato, meu, já participei de campeonato de Modern, de Modern Combat 5 como comentarista, na Vultures, na Three Hard, no meu canal junto com o CPT. E falo, meu, que é uma experiência inovadora, é um, traz uma atmosfera... Muito diferente, galera. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de avaliar, deixando o seu gostei. Se você quer ver mais vídeos de Critical Ops no canal, meu, deixa o seu gostei e inscreva-se no canal, ative a notificação e comenta aí, na sua opinião, qual jogo você acha que... É, mais apropriado para o competitivo É o melhor jogo para competitivo Hoje em dia, se você concorda comigo Você vai é, comentar E se você não concorda, você também Comenta, mas também é, Explique aí o porquê você não Concorda, tá? No mais é isso Tamo junto galera, valeu, falou Eu fui